Olá, você está aquelas pessoas que tem problemas com a procrastinação, se distrai muito fácil, não consegue fazer o que precisava ser feito, isso lhe incomoda? Pois nesse vídeo eu quero compartilhar com você uma habilidade que pode lhe ajudar a destruir de vez a sua procrastinação. Vencer a procrastinação, focar no mais importante, ser mais produtivo, são algumas das habilidades mais desejadas e, ao mesmo tempo, mais raras de se encontrar. E vamos ser sinceros, com a pandemia do coronavírus, parece que ser mais produtivo e deixar de procrastinar se tornou um desafio ainda maior, principalmente se você trabalha em home office. Certamente o que não faltam são ferramentas, aplicativos, técnicas, hacks de convencer a procrastinação, ser mais produtivo, porém a gente tem que tomar cuidado, porque não é a ferramenta que vai nos ajudar a vencer a procrastinação. É a sua habilidade em gerenciar o seu tempo. De nada adianta você ter as melhores ferramentas se te falta habilidade para utilizar essas ferramentas. E aí você me pergunta, Matheus, e qual é essa habilidade que pode me ajudar a vencer a procrastinação? Um artigo publicado na Harvard Business Review apresentou os resultados de uma pesquisa realizada com mais de 1.200 pessoas. E dentre esse grupo de pessoas havia uma habilidade que ajudava elas a evitar a procrastinação. E essa habilidade era a consciência sobre o uso do tempo. Que nada mais é do que conceber o tempo como um recurso limitado. Como resultado dessa percepção sobre o tempo, as pessoas conseguiam eficiência e eficácia naquilo que elas estavam fazendo. Ou seja, elas não perdiam tempo. E eu pergunto a você, numa uma escala de 0 a 10, que nota você daria para a sua atual consciência sobre o uso do tempo? Uma boa notícia é que há cinco estratégias simples que você pode utilizar no seu dia a dia e que podem lhe ajudar a desenvolver essa consciência sobre o uso do tempo, consequentemente, lhe ajudando a superar a procrastinação. A primeira estratégia é reavalie sempre a importância das coisas. Todo mundo procrastina em algum momento, em alguma tarefa, porém, se isso é frequente na sua vida, talvez seja o momento de repensar qual a importância daquilo que você está fazendo se você procrastina muito isso pode ser um indício de que ou chegou a hora de você mudar o que você está fazendo ou então você precisa fazer uma reavaliação da importância disso que você faz a segunda estratégia que você pode utilizar que é ver as coisas para além do curto prazo pense sempre com uma tarefa que você faz hoje pode ajudar ou prejudicar a sua vida amanhã, próxima semana, ano que vem. Isso vai lhe ajudar, inclusive, a refletir sobre a importância dessa tarefa. Tem coisas que realmente são muito importantes no longo prazo, mas que nós simplesmente postergamos, porque nossa visão está muito imediatista, está só no curto prazo. Então é necessário construir uma visão positiva de futuro, uma perspectiva de longo prazo. Terceira estratégia, encontre o horário que você é mais produtivo. Não existem regras quanto a isso. Alguns são mais produtivos logo no início da manhã, outros produzem melhor à noite. O importante é que você encontre o horário que você consegue produzir melhor e consiga com isso alocar as atividades mais prioritárias mais importantes para o seu dia. Um exercício que você pode utilizar para descobrir qual é o horário que você é mais produtivo. É dividir, por exemplo, o seu dia em 3 ou 4 períodos de tempo e fazer testes ao longo de uma semana, por exemplo, de qual destes horários você melhor desempenha o seu trabalho, melhor faz as suas tarefas. Uma quarta estratégia é pensar o seu tempo como se fosse dinheiro. Você tem 24 horas ou 1.440 minutos por dia. Você pode, por exemplo, criar um orçamento de tempo distribuir estas horas e minutos para cada tarefa. Lembrando sempre que quando a gente fala em gestão de tempo, nós estamos tratando não só das suas responsabilidades no trabalho, mas sim dos seus papéis na vida. Provavelmente você não é apenas um trabalhador. Você também pode ser um estudante, pai de família, filho, esposo. Todos nós temos vários papéis na vida. E a questão aqui é investir o seu tempo nos seus papéis conforme o grau de importância de cada um para você. E a quinta estratégia é tente cronometrar e avaliar o seu tempo. Você pode, por exemplo, fazer um registro de quantas horas você gastou para executar determinada tarefa e depois comparar com quanto tempo você pensava que ia gastar. Mas claro cronometrar e avaliar o tempo que você gasta com determinadas atividades pode inclusive ajudar em futuros trabalhos. Eu então convido você a pôr em prática estas estratégias e depois compartilhar comigo quais foram os seus resultados. Se esse vídeo agregou valor para você, deixe aqui o seu like, se inscreva no canal. Toda semana nós teremos vídeos novos com o propósito de ajudar as pessoas a melhorar o seu desempenho pessoal Profissional. Que Deus continue abençoando na sua vida. Grande abraço.